Me chamo Célia, sou servidora da Universidade de Brasília, é, coordenadora adicional dos polos da UAB-UNB, né, aqui representando a direção do SEAD, professora Letícia Lopes Leite, coordenadora do nosso projeto UNB 60 Anos. Né, fazemos parte de uma comissão, temos uma equipe nessa comissão que hoje está pesquisando né, as ações é, do SEAD no âmbito da Universidade de Brasília, é, é, para a celebração da, dos 60 anos da Universidade de Brasília. Né? Nós estamos com esse projeto que a gente que acreditamos ser assim é, grandioso na medida em que buscamos né, pesquisar as ações durante os 34 anos do Centro de Educação a Distância da Universidade de Brasília é, em nossa Universidade de Brasília que este ano fará 60 completará 60 anos e é, não poderíamos assim, deixar de né, contemplar é, na, na nossa história a, os nossos estudantes, nossos ex-estudantes. Né? Então, professor, bem-vindo, professor Jânio. É, nós vamos começar, então, é, é, nossa entrevista. Eu gostaria é, de agradecer seu, seu, seu aceite ao, ao nosso convite e saiba que é uma honra vê-lo aqui conosco e, e, naturalmente, participar desse, desse grande projeto que nós vamos né, ter é, a satisfação de publicar em breve. É, gostaria, então, por gentileza, que o senhor nos, é, é, é, nos dissesse qual o seu nome, qual curso você fez na UAB e em qual ano. Primeiramente, é, eu quero agradecer pelo convite né, a mim que foi feito pela comunicação que foi intermediada via e-mail e eu não tinha como é, não participar que é o que eu entendo as obrigações que a gente tem como estudante como, como professor e também como é, construtor da sociedade de uma sociedade civil organizada então assim meu nome é Jânio Carlos né é, eu entrei na por meio de um processo de vestibular em 2007, no curso de música ofertado pela Universidade de Brasília, num projeto Universidade Aberta do Brasil, e concluí a, o curso é, em 2011, com a graduação em 2012. Se eu não estiver enganado, foi dia 21 de janeiro de 2012, alguma coisa assim. E foram. Foi uma experiência é, de vida, uma experiência social, uma experiência cultural muito rica e que até hoje ela me tem ela tem me rendido frutos e muitas boas recordações das experiências que eu, que eu vivi e das coisas que a gente consegue é, promover para a sociedade como professor hoje em dia, né? porque a gente entende a responsabilidade de um curso dessa envergadura e daquilo que a gente pode oferecer é, nos âmbitos científicos, no âmbito do ensino, da pesquisa, é, por meio de um, de um processo educacional ao qual eu fui submetido. Então é isso, só tenho um... Obrigada, boas e... lembranças. né? Um e agradecer. Conta, é, conte um pouco, professor, de sua trajetória na UAB, e como você descobriu o programa AB? É, tá. Se eu não, não, não me falha a memória, um amigo meu estava fazendo um doutorado, era mestrado é, na Universidade de Coimbra. Aí ele, estando de férias aqui na cidade de Cruzeiro do Sul, no Acre, ele me confidenciou alguma coisa, conversou comigo, ó. Parece que vai ter aí alguns cursos à distância ofertado pelo governo federal na área de música, isso em 2005. Aí na época, hoje em dia a gente, hoje nós estamos em plena pandemia, ano de 2022, né? E a gente entende a importância do que que é o ensino é, remoto, o ensino EAD. Qual que foi, qual que é a importância disso hoje para a sociedade? Então, é, na época, você imagina 2005, isso era algo que não era tão valorizado, né? Não era tão comum. Então nesse nesse processo todo eu fiquei aguardando meio até com um pouco é, um pouco pouco descrédito mas quando aconteceu é, foi como um banho de água fria. Poxa, está aí, está batendo na porta aí faz o quê? Eu lembro que não somente eu, então pegou muita gente de surpresa, né? Então quando a gente conseguiu entrar as informações eram assim, amigos falando, é, as divulgações não são como hoje, né? hoje você, é, em questão de minutos, você consegue fazer uma mobilização é, de muitas pessoas por meio das redes sociais, que é um instrumento muito poderoso de informação e também até de desinformação também. Né? Então, a, o mecanismo de informação naquela época foi ficar atento com as informações que vinham chegando e tentar é, o máximo e ir atrás da, da, da fonte correta, né? Para você poder fazer parte disso daí. Então, mais ou menos, o, o ingresso foi dessa forma, né? Teve o vestibular, teve as provas as provas práticas. Eu me lembro também como foi as minhas provas práticas é, de, te, de teoria musical, de leitura de partitura. Aí começou o curso em si com, com N dificuldades, né? Se a gente for comparar, por exemplo, uma cidade como Brasília, como até Rio Branco, que é a capital do estado. Eu moro em Rio Branco hoje, né? trabalho em Sena Madureira. A gente tem uma diversidade de cidades de internet por meio dos seus provedores e, e as empresas afins. Mas naquela época não era, não era tão fácil. né? Você ter o equipamento correto, que é a máquina digital, que, que pudesse converter para tirar peso. Aí tinha o dia que a que você, tinha o um prazo, tinha um dia que você não conseguia fazer a edição de, de vídeo. Hoje, quer dizer, eu consigo fazer uma edição de vídeo em menos de, de meia hora, fazer uma aula, que hoje é uma coisa mais comum hoje em dia, mas naquela época a gente nem sabia o que, que era o que, que era um editor de vídeos, um editor de vídeo gratuito, um outro pago, aí tem as licenças, aí, aí veio também com o passar do tempo as outras tecnologias que vieram a somar. né? então assim houve muita dificuldade né mas é, a gente conseguiu chegar é, vencendo as dificuldades e aprendendo a lidar com elas né certo é é professor é, com relação o senhor escolheu o curso de música né e é. por que escolheu esse curso a minha história com música ela ela é, é muito antiga né eu eu atuava como músico é, aqui na cidade de Cruzeiro do Sul, na região do Vale do Juruá, é, tinha experiências na, aula de, na área de atuação em oferta de cursos, de músico, de cursos gratuitos para crianças e jovens é, em situação de risco né, social, por meio dos editais de fomento à cultura, é, o que a gente chamava de é, é, Fundação Elias Mansua, é como se fosse uma secretaria de cultura aqui do estado. Então eu, eu tocava na noite, tocava em festival, é, já gravei CDs, já participei de festivais fora do estado, e assim, não tinha, não tinha porquê com a escolha que estava vindo, eu escolhi um outro curso, que era uma coisa que fazia parte, é, fazia e faz parte da minha, da minha vida. né? Eu, eu, assim, a, a vida, ela é, assim, nós, a gente tem um, um, há várias histórias de vida na, na, na história social brasileira, uma delas é o futebol, outra, outra delas é a arte, né? E também tem a questão da, da, da ciência, né? A gente sabe que, por exemplo, do nada, se você consegue jogar um produto no, no mercado e patentear, isso também rende muita, é, muitas questões financeiras para o criador disso daí, a gente sabe disso mas não é tão badalado como é na música e, quando é, e como é no esporte, no Brasil, né? Então, foi, foi por meio da, da, do meu envolvimento com música e com situações culturais através dela que tinha que juntar o útil ao agradável, né? Então, não, não foi difícil de escolher, não. E, professor, o, senhor, o polo, o polo então, que o senhor fez o curso foi o polo de Cruzeiro do Sul? Isso, é isso? foi o polo de Cruzeiro ah, do sim. Sul. O polo de Apoio Presencial, então, é, como foi assim, sua trajetória de estudos? Conte um pouco sobre os desafios vivenciados, as dificuldades. Certamente o senhor até colocou que com dificuldade, né, essa, sua, é. sua, sua, essa, esse, esse curso. E como superou todas essas dificuldades? Como era a sua rotina de estudos? A minha rotina de estudo, ela começava o seguinte, eu acordava seis horas, mais ou menos, cinco e meia, aí arrumava o café das meninas, da minha esposa e da minha filha, levava elas para a escola e ia entregar carta o dia todo, que eu era carteira na época, né? eu fiz parte da empresa, é, empresa brasileira de correio de telégrafos por sete anos, e nesse processo do, de trabalho, eu entro a curso superior. Então, eu tive que é, fazer uma situação em que o curso não atrapalhasse a minha vida familiar e nem do trabalho, nem que um atrapalhasse o outro. E como eu sempre tive facilidade de perder sono, o que, é que eu fazia? Eu, quando eu voltava do trabalho, à tardinha, eu ficava com as meninas e tal, ia colocar minha filha para dormir, ela era pequena na época, e das 10 horas até madrugada eu ia estudar. Então, por exemplo, o que tinha que fazer é uma leitura de partitura. Por exemplo, eu fiz os dois cursos, de os dois instrumentos, que era teclado, piano e violão, porque violão não era difícil para mim. E como eu queria agregar ma maior conhecimento em outras áreas, em outras situações, eu fiz o, cur o curso, a disciplina de teclado, até o final, porque isso ia me ajudar como professor lá na frente. Então foi uma jogada meio arriscada, porque acredito eu que aqui no estado ninguém fez isso. É, eu sabia do desafio, eu queria chegar de fato até o final com isso. Não é uma questão de você agregar conhecimento, né? Você, você mexe com a partitura de violão, que só é clave de clave sol, e de repente você se vê nessa situação de você estudar dois instrumentos. Então, para você ter uma ideia, as disciplinas de elas abriam à meia-noite de domingo no geral então eu ficava às vezes até uma hora da manhã duas horas aguardando a abertura da disciplina de violão e quando era quatro e meia da manhã eu acordava mais cedo gravava e já mandava eu mandava sempre com antecedência porque eu tinha a semana todinha para me programar para as outras disciplinas então eu adiantava aquilo que era mais fácil para mim no início e deixava no pro decorrer da semana para mandar o restante e para não como eu falei para não uma coisa não atrapalhar a outra então assim é, quando, quando eu chegava geralmente na quarta quinta ou sexta-feira já estava com tudo pronto já tudo enviado e assim às vezes os colegas não eles não viam isso com bons olhos porque eles diziam que eu, de uma certa forma, atrapalhava eles. O pessoal dizia, ah, o pessoal vai pensar o quê? Eu digo, não, gente, porque assim, eu tenho que trabalhar de acordo com a minha dinâmica. Eu tenho horários a cumprir, eu tenho isso a cumprir, então eu tive que me organizar. Porque o que, que eu ensino em EAD? Você tem que organizar o seu tempo. Então, se você organizar o seu tempo e dinamizar ele, você consegue é, fazer um curso em EAD da envergadura que foi. E olha que muita gente desistiu, né? É, consegue... É, dar conta dos estudos, da sua vida social e da sua vida trabalhista e familiar também, entendeu? Então, mas não é, não é fácil. Eu reconheço que não é fácil. Verdade. Então foi isso, né? Como foi finalizar o curso na UAB? Como você define essa conquista? Eu lembro do do dia que a gente foi Receber a, o nosso certificado, a nossa cerimônia lá no Teatro dos Nauas, para familiares e amigos, né? E é, no momento em que chamaram meu nome para descer a escada, para ir até lá o, o palco, né, para receber, eu estava com a minha filha minha esposa e alguns amigos e tal, eu lembro que caiu saiu um peso das costas, né? Porque é, a gente mora, a gente vive num, num, num Brasil. Eu, eu diria, culturalmente desigual. A gente existe uma valorização para coisas que são é, culturalmente... Eu, eu não quero ser é, grosseiro no que eu estou falando, mas a gente, infelizmente, a, eu vejo como uma... Existe uma grande manipulação de você levar uma, toda uma juventude, toda uma criançada, sei lá, para um local que não é muito positivo. E a gente vai descobrindo isso com o tempo e às vezes você ser um educador nesse nesse tempo de hoje é muito é muito complexo porque a, a, as opiniões vão se formando e às vezes várias opiniões te levam a crer que você está no caminho errado e quando na verdade a gente tem é o que eu sempre falo a gente é um país de Vila Lobos, a gente é um país de Carlos Gomes nós somos um país de é, de Francisco do é, Maurício Nunes Garcia a gente tem Jacó do Bandolim, a gente tem Ernesto é Kim de Abreu. Sim. É, é tanto, tanta é, genialidade musical que ela não é explorada da maneira correta por, por questões midiáticas. E eu conheço, por exemplo, eu já, como falei anteriormente, eu já rodei outros festivais em outros estados e a gente vê o quanto que a gente tem de, de, de talentos no Brasil mas que, infelizmente, por conta de, de, dessas situações, a gente não consegue ver esses caras viverem disso. É como se você visse um artesão que tem um, um grande valor, mas ele não consegue colocar comida na sua mesa por conta dessas desigualdades. Então, assim, é, eu vejo que o, quando eu desci para receber o, o, o certificado, tudo isso vem na cabeça. Que o desafio, qual que é o desafio próximo? É você entrar numa sala de aula Dar conta de 40 alunos Que não querem saber daquilo ali é, é você Ter que convencer os teus alunos Que existe o que eles trazem de casa Mas que também existem Outros valores que é interessante Para a vida, vida intrínseca deles né? Para a vida é, Como um, um Um bem imaterial Como a música é Então assim, isso tudo pesa E fora isso também que ao longo desse desse processo, eu é, eu tive que enterrar, enterrar entre aspas, eu perdi minha mãe, né, perdi minha mãe e também um filho, então foi muito mais dolorido por essas questões e nesse dia eles não estavam comigo, né, mas assim, são situações que na vida pessoal de cada um existem é, é, os desafios, né, e felizmente ou infelizmente isso fez parte da história, mas assim Sim. é o tal do, do grito preso na garganta com vontade de gritar gol pessoal eu, eu, eu, eu vou quebrar o protocolo aqui mas eu estou assim é, encantada com a sua entrevista viu eu também estou aqui enquanto você fala eu estou viajando também assim acho que como é rico né toda é. assim se traz assim a humanidade né literalmente a humanidade né é, para dentro né para no processo né então a gente percebe assim que a história de vida, a história do lugar permeia a vida, né, das pessoas, né, e é muito rico isso. Eu é, sou realmente está dando uma contribuição grande ao nosso projeto, né, e, e assim não era essa a minha expectativa assim, mas a gente sempre se surpreende positivamente, né. Sim. Então assim como é bom eu estar aqui entrevistando o senhor, eu estou muito feliz, viu? E só para continuar aqui, a gente está perto, está concluindo a nossa entrevista, é, depois de se informar, o que mudou na sua vida pessoal e profissional? Mudou muita coisa, né? Pessoalmente, é, eu me tornei muito mais defensor daquilo que eu acredito. Eu, eu É claro que após esse processo, Veio os concursos, editar de concurso aqui no Estado e no, no Instituto Federal. Hoje eu sou servidor do, do, do IFAC, né? E com isso eu é, concluí a minha especialização em Educação Musical. Hoje eu sou mestre em ensino profissional tecnológico e já estou é, potencializando uma pesquisa para ingressar no doutorado. Não é fácil, por quê? A, quando você mora perto de um grande centro, é muito mais comum você ingressar, enveredar por um curso que tem mais a ver com a tua área. Quando você mora mais distante, que é o caso da gente, a gente tem que abraçar o que, o que acontece. E você vai com isso, pegando o que você sabe fazer, convertendo com uma pesquisa que se aproxime com a tua linha de, de trabalho. E foi o que eu fiz, né? O meu, o meu... Para me entrar no, no mestrado, eu é, uma, a minha orientadora, que é lá da, do IFAM, professora Lucilene Paz, ela achou é, no meu currículo uma forma de, de melhorar o, o trabalho dela, que era justamente trabalhar com botânica e música. Uma coisa assim: isso rendeu uma, uma, uma escrita de mais de 120 páginas, a gente conseguiu fazer um trabalho que inclusive até foi premiado na Universidade do Amazonas é, pela pela forma como ele foi desenvolvido. Então assim isso para a gente, para mim, né, que é, eu queria largar o curso no, no segundo dia quando eu vi a, a proposta, porque eu já vi muita coisa, matemática, e música, coisa que pitagoricamente falando é algo que se caixa, né, é, matemática, e geografia, e... matemática, não, música, e... geografia, português e as assim, mais esse, esse tema eu, nunca tinha visto, é, tanto é, é que, que difícil, ela, né? se tornou, ela se tornou algo inédito, e assim, é, prova que o ser humano, quando ele, ele tem a, a, a perpicácia, ele consegue encontrar os caminhos. E eu lembro de um professor, é professor Dr. João Neto, na área de física, ele falou uma coisa para mim que, eu, que faz parte do meu comportamento, que é a coisa do músico, o comportamento de música é assim, quando você vai para uma coisa e você não consegue resolver, o músico diz assim, ah lá. Aí eu estava meio que nessa condição Aí Ele chegou, me chamou e falou oh, Você não pode mais agir como está Porque você já é um professor Assim, assim, assado, encontre os caminhos Aí quer dizer é... E uma coisa que quando a gente Para para olhar para trás A gente vê é... O quanto que a gente conseguiu Crescer Eu ainda não me sinto grande Para falar a verdade como educador Como pesquisador, nem como extensionista Eu pratico isso é, todo dia eu procuro. Eu faço muitas abordagens é, de extensão lá na cidade onde eu trabalho, que é a cena Madureira, a terceira maior cidade do estado. Onde é, temos, por exemplo, uma, uma taxa de suicídio por jovem bastante interessante, né? É devido a, a alguma, algumas situações sociais, eu diria, né? É, temos também é um município onde é a maior onde há é mais é, pessoas infectadas com AIDS né então tem muita coisa que que a educação pode resolver então quando a gente consegue fazer um trabalho e do nada você vê o teu aluno é, entrar no num, alfac te ver num corredor de uma universidade Professor estou fazendo isso ou ver o teu aluno trabalhando em outra área, Fora daquela cidade, ou até mesmo na cidade, você vê que a, aquela disciplina que você é, trabalhou com ele, ele é, serviu para engrandecer de alguma forma. Porque, assim, a, a gente mantém é, várias ações com relação à questão da música, e, é, e a gente vê que o tempo passa, o tempo voa, e aqueles alunos lá na frente, eles. ó oh, professor lembra daquela. Gente, projeto que a gente fez assim assado, pois é, aconteceu isso, isso e tal, e fora isso, é uma, uma das coisas que aconteceu comigo também, foi que quando eu cheguei em cena Madureira, eu saí do Correio, fui para a cena, assumi lá o, a cadeira de, é, de música da, do IFAC, eu, eu ainda fui tutor do curso presencial, do curso a distância de música lá de Sena Madureira, Aí, assim, eu fiquei, na época, eu fiquei orgulhoso e tal, mas fiquei um pouco pensativo porque começou, se eu não me engano, com 20 alunos e terminou com 3. Quer dizer, é, a turma lá teve muita dificuldade, então assim, como é, eles não tinham um tutor na área de música para ajudar eles a fazer aquela coisa, a, des a desistência foi, foi, foi maior. E a gente conseguiu ainda ajudar os que eu já peguei já no finalzinho, né? Inclusive, teve uma reunião em 2014 na UNB que eu fui também como convidado da... Eu fui como tutor representante lá de Sena. Então, a gente passou algumas experiências para a reunião que eu fiz com o pessoal. Interessante. Então, assim, a minha relação com a UNB ela não se encerrou somente em 2011, né? Ela... ela, ela eu acabei sendo tutor é, à distância do... Da disciplina de percussão e também do, do, do desse curso lá de cena Madureira aí Sim, de vez em quando eu me pego olhando lá no site para ver se ainda tem alguma situação que eu poderia contribuir porque não não querendo perder o perdeu o, o contato né Mas... Sim, sem dúvida não, não é para perder o contato Professor e tem sempre olha edital tá tem né é, é bom só continuar né consultando o, o, o site os editais e, lógico, pessoas como o senhor contribuir com, com o trabalho é, é, é muito importante, é fundamental. Não perder o vínculo, viu, como o senhor é. disse. Agora, para nós encerrarmos aqui, professor, é uma palavra, enfim, uma frase que define o que é ser um egresso, um estudante egresso da Universidade de Brasília. Ah, se, se pudesse fazer uma pontuação de 0 a 10, seria de 11 a 20, é porque... É muito, é muito importante, assim, de vez em quando eu me pego é, participando dos editais que precisa de, de lá do, do certificado, né? É toda vez que a gente olha para aquele pedaço de papel, não, não é grosseiramente falando, eu olho, você sempre para e dá um estalo, né? Eu, e hoje eu faço isso com, com os meus dois brinquedos, que é, a, é, o, é o certificado da, da graduação. E o do mestrado, eu olho assim para eu olho e vejo aí, eu viro a folha e tal. Aí, cara, eu passei por isso aqui. A gente sempre, né? É tipo como você faz uma viagem, às vezes as pessoas viagem, vão conhecer lugares, e aí você vê na televisão, você diz assim: ah, eu passei por aquilo ali, aquela rua, eu passei por aquilo ali. Eu vivi aqui um determinado calor humano naquele lugar ali. Então, quando eu pego naquele pedaço de papel ele tem muito valor significativo para mim. Então, quando a gente vê é, que aquele projeto da Universidade Aberta do Brasil ele possibilitou eu construir a minha história, é, eu, eu dou muito valor para isso. E passo isso também esse valor para a minha filha. Né? Hoje ela tá no, vai para o segundo ano do ensino médio e ela, eu sempre converso com ela sobre essas coisas. Né? E ela, ela, era meu, ela é o meu alicerce, é a minha família, minha esposa, a minha minha filha, sempre a gente fica conversando sobre essas, esses degraus que a vida tem, entendeu? Então, é um, é um, não tem como mensurar o, o quão, quão importante foi para minha vida fazer parte disso e, e ainda continuar escrevendo essa história, porque assim, é, vamos supor, hoje a gente está nessa reunião aqui com vocês, né? O pessoal lá da, da do mestrado, se eles soubessem dessa dessa reunião, ele no outro dia já publicaria. Professor, é, egresso do curso de mestrado, é egresso da universidade, ele já iam publicar alguma coisa, porque a gente sim, sabe que as instituições sim. Elas sim. gostam sim, sim. de divulgar essas coisas, né? a gente sabe disso. Sim, sim, sim. Então, sim com certeza, aí... professor... Pode falar. aí assim a, a, a gente se, se sente o valor o valor não é um valor econômico é um valor é, ético um valor social é um valor imaterial eu diria isso né? é a mesma sensação que o cara tem quando faz o gol que a gente não sabe por que que é quando aquele negóciozinho entra na trave e tal a gente não consegue entender entendeu por que o cara fica tão feliz porque faz um gol numa pelada vamos supor então para mim é mais ou menos a mesma coisa. É uma alegria quando eu vi aquele pedaço de papel. Professor, muito obrigada. Olha, é, a universidade, né? o Centro de Educação a distância da Universidade de Brasília, sente-se assim, honrado. O nos deu assim uma honra imensa né, ao nos proporcionar essa bela entrevista, essa sua trajetória né? É, é, durante o curso. E, naturalmente, né, os... os transcendeu, né, e transcende, né, na, na verdade tudo, toda sua, seu propósito, tudo que o senhor, né, todo o seu empenho, né, todo o seu, né, os valores que o senhor acredita, isso claro imprime, é, né, realmente qualidade, né, na a, a tudo, naturalmente o que o senhor se propõe a fazer. Então, parabéns e esse assim, sucesso na sua carreira, né, de profissional, docente do, do, do IFAC, né. É. E quem sabe um doutorado aí, o senhor já está fazendo doutorado, né? Na verdade, ainda não consegui. Até porque não. eu falei para então, você? É... Eu, eu fiz um mestrado que não era na minha área, mas a gente conseguiu é, é. compor ele com êxito e aí eu fiquei alguns dois anos, não, eu terminei em 2018, aí eu fiquei... Um pouco ali, meio que ó, olhando, observando, lendo. Mas quem sabe, professor, é... quem sabe um doutorado na, na Universidade de Brasília, né? <risos> na sua ah, eu área aí. Então, fazer, assim, fazer parte disso. <risos> queria dizer que nós estamos assim, muito felizes e com certeza, nós é quem vamos colocar na primeira página lá do SEAD a entrevista. Assim que, que nosso trabalho né, se concluir, que nós fizemos fase ainda de pesquisa, de entrevista, é claro, vai combinar até é, o final do ano. Nós vamos ter esse trabalho concluído vamos claro é, é, publicizar divulgar você vai ter em primeira mão nesse né, trabalho também é então é em nome difícil. em nome da direção do Ceará professora Letícia em nosso nome Éder agradeço muito Éder é um técnico né é, é, é, da área de de, de, de, de tecnologia de, de vídeo, é um, digamos assim um especialista na área que está contribuindo aqui conosco a quem eu agradeço muito, ele está em todas as nossas entrevistas nos auxiliando. Então, professor, gratidão, tudo de bom, tá? Deus abençoe o senhor, sua família, né, nos seus planos. E estamos muito felizes, sim, de coração, eu agradeço pelo seu, né, pela sua contribuição nessa entrevista. Bom, eu, eu que agradeço, é, espero, é, de fato, ter contribuído com, com esse projeto e vocês que eu acredito que todas as, as ações que, que são inerentes à pesquisa, à extensão e ao ensino das universidades, elas devem ser é, valorizadas, é, lidas, exploradas, divulgadas, porque é, fazer o bem não é tão fácil. As notícias voam mais do que as boas. E quando a gente consegue fazer parte disso, é importante também. E quero desejar a vocês sucesso no trabalho. E mandar um oi para os meus professores da de Brasília, aos quais eu não vou nem nominar, porque são muitos, né? Alguns a gente pode lembrar do nome, outros nem tanto. Mas é, é uma instituição que eu guardo com muito carinho, né? assim obrigada, é professor. Esse, esse oi vai chegar a todos, com certeza, viu? Total. Então tá. <risos> Gratidão, professor. Um, até Foi logo. E, por favor, disponha a sua pesquisa aí. É inédita. Depois o, o endereço onde Mas nós podemos ter acesso, tá bom? Tá, eu vou eu vou mandar naquele e-mail que vocês me mandaram aí, Tem o produto educacional dele e tem é porque foi um mestrado profissional, mestrado profissional, né? não foi um mestrado acadêmico. Hum. Mas o bom foi que a gente conseguiu é, entender como é que funciona a questão das patentes no Brasil, né? Por exemplo, nas universidades aqueles projetos que de fato nascem na na no, é, na escola e que tem um algo voltado para ser trabalhado na própria escola e o legal dele foi que ele teve um dois desdobramentos né a gente conseguiu ajudar em em, em outros dois mestrandos com a própria pesquisa que foi gerada da da nossa iniciativa e assim então é, é... a gente aguarda aí essa o tá. envio desse documento, tá? Muito obrigada, professor. Um até breve. Tchau, obrigado.